Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e hoje a gente vai fazer o meu primeiro dia de entregas do iFood, tá? Tô voltando aí no iFood depois de dois anos parado. Tô com o meu aplicativo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver por causa do reflexo. Tá dando bastante reflexo do sol. Agora é 11h06, vamos ficar disponível aqui, ó. Vamos ficar online tá carregando aqui ó tá carregando os três pontinhos aqui em cima vou ficar online e fazer as entreguinhas, né já tô com a bag do iFood aqui daqui a pouco vocês vão ver aí na, na filmagem comprei a bag do iFood ah lá eu tô disponível tô online eu vou lá para perto dos mercados aqui no, na cidade para ver se toca o aplicativo e vamos fazer as entreguinhas. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar nesse sabadão tá aqui hoje é sábado deixa eu colocar certinho aqui o, o celular que suporte aqui ele é bom mas meu celular o suporte bate bem no onde desliga o celular onde mexe o volume tá online tá online beleza família é o seguinte é coloquei o suporte aqui tô testando tá é, vai ser meu primeiro dia de entregas vou fazer três horas de entrega agora depois de noite se não chover tomara que não chova eu vou fazer entrega de noite também tá mas vamos ver quanto que eu vou fazer minha meta aí se eu conseguir ganhar uns 50 reais hoje é, agora na hora do almoço já tá bom. Mas não sei se eu vou conseguir. Porque agora é época de carnaval, né? Feriado de carnaval. estamos voltando aí nas entregas, primeiro dia. É, meu aplicativo... Pra quem já conhece o iFood aí, sabe de quanto mais você trabalha, mais toca o aplicativo. Então é minha primeira corrida depois de dois anos. Então provavelmente vai demorar um pouco pra tocar a primeira. Mas conforme eu vou fazendo as próximas corridas, o aplicativo vai reconhecendo que eu tô fazendo bastante corrida e vai... Mandando mais corridas para mim, beleza? Vamos meter marcha. É toda a cidade aqui de São João da Boa Vista, tá? É primeira vez que eu tô fazendo iFood aqui. Não tinha um iFood aqui na minha cidade. Eu já tinha. Eu fazia iFood quando eu morava em São Paulo. Em São Paulo é bom, toca bastante. Mas aqui na minha cidade não sei. Vamos tô fazendo o teste. Vamos aí pro primeiro dia do iFood para fazer o teste para ver se vira. Se valer a pena, eu, eu fico aqui. Se não valer a pena, rapaziada, aí eu vou ter que ir para outra cidade fazer as entreguinhas. para ganhar um, um dinheirinho extra, né? Vamos ver se em pleno 2023 tá valendo a pena ou não fazer as entregas. Eu acredito que esteja. Apesar de ser Carnaval, não sei se Carnaval é uma época boa ou época ruim. Provavelmente deve ser ruim, né? Porque muita gente foi viajar, foi pro litoral. Pra quem tá no litoral aí, deve ser bom pra caramba. Deve tocar bastante entrega. Pra quem é Uber, eu sei que carnaval também é bom. Mas vamos lá, rapaziada. Vou esperar tocar. Saiu do aplicativo aqui. Vou esperar tocar e volto com o vídeo pra vocês, fechou? É, família. Voltamos aqui. Já é uma hora da tarde. Tá aqui marcado no painel. Tá aqui marcado no celular. Tá? Tá? É uma hora da tarde, já estou duas horas esperando corrida e não tocou nenhuma, rapaziada. Vocês acreditam? Não tocou nenhuma. Eu sou nuvem, né? Na, no iFoot. É, o pessoal que tava ali comigo esperando. No. Tinha outros entregadores esperando comigo, mas o pessoal é OL. Eles mesmo estavam falando que tava muito fraco. O pessoal começou no mesmo horário que eu, começou duas horas da tarde. Começou 11 horas da manhã e até agora fez apenas duas corridinhas pequenininha tá difícil rapaziada carnavalzão aí deu ruim deu muito ruim vou parar para pôr gasolina agora na moto e depois eu vou ver se eu gravo para vocês de noite mas deu muito ruim vou até parar no posto ali eu já mostro o aplicativo para vocês que ele tá zerado duas horas online não tocou nada nada nada tá parecendo deserto aqui só tem fantasma mas nem fantasma, na verdade Tá tocando nada aí iFood Pelo menos aqui na minha cidade Tá muito ruim O pessoal tá reclamando mesmo E na sua cidade aí, pra você que tá fazendo iFood Pra você que faz entregas Tá bom aí ou tá ruim? Deixa aí nos comentários Depois eu vou fazer entregas Outro horário Pra ver se toca alguma coisa Que a gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente não vive só de vento Vou pôr um pouco de gasolina aqui, que minha moto tá na reserva. Mostrar os aplicativos pra vocês aqui, ó. Deixa eu entrar no aplicativo. iFood. Tudo bom? O meu é 20 gasolina. Deixa eu descer da moto. Aí, rapaziada, ó mostrar pra vocês aqui, ó, saldo zero reais, beleza? Vou ficar offline aqui agora. Tá ficando offline. Já era, rapaziada. É isso aí. Até o próximo vídeo.